Olá pessoal, de novo, hoje é a dica número 2 e temos várias coisas para aprender. Vamos aprender a organização de pastas e alguns startup settings. Bora lá, siga! Quando abrem o Reaper pela primeira vez e a forma como eu o tenho configurado é assim. Save, save project, aparece-me logo esta janela ok, eu vou já gravar uma pasta no, no meu desktop e vou ter este um, create subdirectory ativo, ok, vai se chamar test e vai-me aparecer uma outra janela que é uh, o, os settings do projeto, vamos falar desta janela no outro vídeo mais tarde vou dar só ok e como é que se faz isto, no Reaper quando vem a, a geral tem aqui Logo na primeira página, Startup Settings. Tem várias opções que podem escolher. Ou ele pedir-vos o que é que querem fazer, ou abrir um novo projeto, um, ou abrir um, tabs ou projetos anteriores, ok? A pro... O próximo passo é, aqui em Caminhos, estão a ver aqui onde diz Audio Files, o Reaper vai criar automaticamente uma, uma pasta chamada Audio Files, onde vai guardar todos os ficheiros de áudio que eu gravar neste projeto, ok? Depois temos aqui em baixo uma opção que eu não uso e já explico porquê, onde o Reaper pode gravar todos os Peak Files. Os Peak Files são, para o Reaper vos mostrar a waveform, a onda, aquele desenho da onda, ele tem que guardar essa informação em algum sítio e isso chama-se Peak Files no Reaper. A seguir, em Projects, o que é que vocês podem fazer? em relação a salvar automaticamente um, de tempo a tempo. No meu caso eu tenho de um minuto em um minuto, e quando não estou a gravar, porque eu quero, eu quero evitar que, por exemplo, estou a gravar várias pistas ao mesmo tempo, ele pode se engasgar de minuto a minuto, não é? um, se estiver a gravar, e é um bocado chato. Depois, a pasta onde ele vai fazer esses backup files, eu chamei de backup files, e tem que ter este símbolo antes, ok? Portanto, ele vai criar uma pasta chamada audio files, que criamos aqui em cima, nos caminhos, e no projeto vai ter, por projeto, vai ter uma pasta chamada Backup Files, ok? Então bora lá experimentar. Eu já fiz save deste projeto teste no desktop, vou só tentar gravar a minha voz, o input certo, vou armar a pista, e vou tentar gravar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, teste, teste, test, ok? Está gravada, vamos ver. Para o desktop, na página, na, na, na pasta teste, automaticamente, tem uma pasta chamada Audio Files, onde tem os vossos Audio Files e os Speak Files. Tem uma pasta chamada Backup Files, que de minuto a minuto vai gerar um ficheiro novo. E tem o vosso ficheiro no normal do, do Reaper RPP juntamente com o, o, o Backup File dele. Ok? Pessoal, se gostarem, like, subscribe, uh, partilhem com os vossos amigos, bora lá criar aqui uma comunidade do áudio e do Reaper. Tchau e obrigado.